Como prometido, esse é um vídeo para gente fazer uma imersão nos sete raios. Não vou usar como embasamento o livro, só de novo, vou passar o um nome do livro que muitas pessoas não conseguiram anotar. As Sete Chamas Sagradas, da Aurelia Jones. Aurelia Jones, aqui ó, As Sete Chamas Sagradas. Só um pouquinho tempo, que eu acho que eu fiz muito rápido e nem se pausasse o vídeo dava, né? Vocês vão sentir toda a vibração e eu vou fazer todos os sete raios aqui, agora, tá bom? Então procura uma, uma posição confortável, eu recomendo fazer sentada, mas se você quiser deitar, não tem problema, tá? Começa só ouvi o som da minha voz amada presença eu sou eu invoco neste instante toda a força dos sete raios aqui e agora para me alinhar e me levar no meu lugar de origem porque eu sei o que estou fazendo aqui eu sei o porquê renasci, eu sei o porquê vim. Respirem profundamente. Eu invoco a chama azul da vontade de Deus, El Moria, El Moria, El Moria. aqui estamos. Sintam a frequência já radiante o seu corpo, ela começa no rosto, no topo da cabeça, e vai vibrando para todo o corpo. Comecem a sentir os seus pés como se vocês já estivessem deslocados no templo da chama azul, Sentindo seus pés em contato com toda a força cristalina da chama azul. Se entregue na vontade de Deus aqui e agora. Se entregue. respire. a chama da iluminação, mestre lanto, mestre lanto, mestre lanto, me inunde com este raio, me traga a sabedoria e abundância em todos os setores da minha vida e vejam a frequência mudar e sintam a energia chegando. Vem no topo da cabeça e direto no peito e no estômago. E perceba que seu corpo se encontra no templo, sentindo o solo cristalino da chama da iluminação. Sinta que é instantâneo é um simples pensar e emane esta chama da iluminação dourada ou amarela, como queira imaginar, para todos os setores da sua vida. rosa do amor incondicional, inunde o meu ser aqui e agora, Paulo veneziano, Paulo veneziano, Paulo veneziano, respire, sinta a frequência chegar, ela explode no teu peito e rapidamente você é colocado no templo amoroso desta chama é absoluta, te envolvendo e você se sente no colo do Espírito Santo que eu seja o próprio amor aqui e agora chama verde curativa, mestre Larion mestre Larion, mestre Larion aqui estou, me Sinta a chama verde chegar. E perceba que tem um outro tom que parece que vem através das pernas e sobe. E rapidamente você se encontra no templo. Com os cristais de esmeralda irradiando no seu ser. E de mim mesma, Mãe Maria, Arcanjo Rafael, Chama da ressurreição, Mestre Sananda, Mestra Nada, Mestre Sananda, Mestre Sananda, eu sou a ressurreição e a vida. E para o meu bem-estar, para o meu renascimento e sinta uma energia chegando, ela passa pelas pernas e sobe até o topo da cabeça, é uma outra frequência e você está no templo sentindo toda a radiação da ressurreição com as bênçãos daqueles que nos amam, chama da purificação, mestre será fiz bem, será fez bem será fiz bem esteja conosco purifique em mim tudo aquilo que eu não vejo, porque eu escolho será mais pura luz e percebam como a luz vem sintam que ela vem em lugares diferentes, do estômago do topo da cabeça e rapidamente todos nós estamos na zona cristalina deste grande templo repleto de cristais brancos chama da transmutação chama violeta Saint Germain, Saint Germain Saint Germain, Mestra a porta muda as mágoas que precisam ser curadas liberte o meu ser de mim mesma de mim mesmo e vejam a radiação chegando e todos nós envolvidos neste templo tão lindo Metistas imensas e perceba que tudo que você é que a sua mente consegue estar em todos os sete templos aqui mencionados e você consegue se ver neste alinhamento chama por chama como se seus pés tocassem o solo você consegue respirar ao mesmo tempo a força e também associar que está aqui e está em todos esses lugares e agora se centralize num outro ponto fora da terra como se você se visse na forma humana sua casa os seus aspectos mentais cada um nos templos dos raios cósmicos e fora da terra sendo amparado pelos arcanjos e anjos que sorriem para nós peça agora o que você precisa neste momento? Alinhamento, sair da confusão, ajuste financeiro, o que você precisa? Peça, mas sabendo que você é a força do universo e vai voltando, agradecendo os mestres e agradecendo a si mesmo e a Deus sempre. Veja todos eles nos saudando. Nós amamos vocês. E estamos trabalhando intensamente em cada mínima expansão de consciência. A grande maioria já fez a escolha que esperávamos e nós agradecemos por isto respire profundamente vai voltando abrindo os olhos qual é a sensação? me conta aqui embaixo pode fazer a hora que você quiser, quantas vezes você quiser e nem precisa mais ouvir depois esse áudio, porque só o fato de você chamar pelos mestres, você se torna um deles, você se lembra que você também é um. Um beijo, que a gente se preserve nesse lugar que é o nosso lugar.